hoje eu vou falar sobre quais presentes estamos disponíveis para receber. Vou começar contando uma história que aconteceu comigo e com meu filho. Algumas semanas atrás eu estava em outra cidade e me ligaram da escola dizendo pra, se eu podia buscar meu filho. Porque ele tinha dito que engoliu um lápis. Bom, eu não sou uma pessoa desesperada, preocupada, ansiosa, nada disso, com esse tipo de coisa. Então, eu falei, bom, meu filho achei é de coisa pra comer, como é que ele vai comer um lápis, né? <risos> Enfim, não come nada, vai comer lápis. E eu achei que fosse um, um pedacinho, uma pontinha de grafite, uma casquinha de alguma coisa, né? Aquela, de repente, aquela borrachinha que fica atrás, enfim... E falei: Olha, eu, meu marido tá em casa, ele pode sim, já já ele tá aí, que a gente mora muito perto da escola, ideia é de carro é muito rápido um, dois minutos. Ok, então é, eu vou falar com ele para ele ir buscar. Liguei para o meu marido e falei: Olha, estão é, ligando lá da escola dizendo que é para ir buscar, para levar, é, para ir avaliar, porque. Ele tá dizendo que engoliu um lápis. Ah, tá bom, então eu vou lá. Nisso, não deu, assim, cinco minutos, me ligaram da escola de novo. Olha, você vem buscar, senão a gente pode levar de ambulância pro hospital. Hã? Não, peraí, meu marido tá chegando aí. E eu falei assim, ele tá bem, tá tudo bem? Ele tá, tá ótimo, tá aqui tranquilo. Ok. Tudo bem, fiquei imaginando, a gente engole alguma coisa e fica aquele mal-estar na garganta, aquela sensação de que ainda tá preso na garganta, né? E, uhum. e, mas eles têm a, a, a responsabilidade, né? Quando a criança tá sozinha na escola, o pai e a mãe estão trabalhando, não tem, tem que avaliar, a criança diz que engoliu alguma coisa, eles vão levar. Ok, meu marido pegou e levou, e eu tava voltando. Quando eu cheguei, já encontrei com eles no hospital... Ele já tinha passado pela triagem pra ver e tava aguardando falar com a médica. E, e... meu marido tava com o meu mais velho também, tinha basquete, tinha que ir pra aula de basquete. Foram e eu fiquei. E eu tranquila. Perguntei pra ele, ele pro meu filho, né? Ele falou, é, engoliu. Eu... Como é que foi? É, engoliu, tava assim tu! Não sabia explicar como foi, porque aspirou, né? Hum, rápido, assim. E ok, Não entrei, mas ele tava tão tranquilo, ele tava fazendo graça com a coisa, piada, enfim. Tava super tranquilo, como se nada tivesse acontecido, por que que eu ia me desesperar, né? Ok, fiquei aguardando. É... A médica chamou, perguntou, fez algumas perguntas, brincou com ele e falou, vamos fazer um raio-x. Aguardamos, ficamos esperando lá o raio-x. Quando ela, ela passando ali pelo corredor, porque eles não esperam né, o exame, ficar para Eles acham até que é digital, já mandam direto pro computador, não tem que ficar esperando a chapa, fica pronta. Eles já, eles já assistem ali né, a coisa. E ela passou por ele e veio com um lápis na mão. Falou assim: me mostra aqui como é que foi, como é que era o tamanho do lápis? E o meu filho falou: Ah, era mais ou menos isso aqui. Eu já falei, nossa, que grande, né? Ok. Quando voltamos pro, pro consultório para ela dizer, mostrar o exame, ela mostrou a, o raio-x e tava lá, um lápis. Segundo ela, de aproximadamente 5 centímetros, que é bizarro de grande, né? Uma coisa de 5 centímetros, engolir, assim, um lápis. E, e tava ali, bonitinho, no estômago dele. Estômago é uma coisa pequena, de criança menor ainda. E estômago vazio, né, da hora, ele, ele tinha almoçado e, e tinha mais de três horas que tinha comido, comiu carboidrato, então assim, digere muito rápido, tava ali, bonitinho, um pezinho, perfeito. Ok, fiquei com uma sensação mal-estar assim, né, ai, nossa, que coisa, eu olhei e falei, bom, então vocês vão fazer uma endoscopia pra tirar, né. Não, não vamos. O procedimento, eu falei com o gastro, o procedimento é deixar. É, ter, aí eu que sou totalmente tranquila, confiante. Tudo bem, tá tudo certo, acontecendo como tem que ser. E tudo além do que eu confio, acredito, deu uma. abalou a estrutura. Eu falei, mas como assim? Né? Tava tão bonitinho ali o lápis, em pezinho só enfiar um tubo. <risos> Tudo bem, não é bem assim, né? Quem fez, eu nunca fiz, mas quem já fez endoscopia sabe que não é simples assim. Mas, enfim, um tubo tira ali, tava pronto pra sair, acabou. Não, não é assim. Existe um protocolo. Existe o protocolo da idade da criança, do objeto que a criança ingere, do, aonde está, enfim. Tem várias coisas que são ali associadas para se fazer a avaliação do procedimento que vai ser feito, né? E ela falou, olha, no princípio só se tira a pilha, a bateria, enfim, uma coisa assim, ou quando é maior, depende da idade, tamanho, é, tem o risco da anestesia, a gente considera muito, isso é muito sério, então avaliando risco benefício vão, vai ficar ali. Aí, depois disso tudo, eu ainda... Fiquei, aí eu comecei a ficar fiquei muito desconfortável, muito desconfortável. E perguntei, mas não é melhor entre aguardar? Ela, não, tem que aguardar. Vai aguardar o trânsito ali do intestino todo. E se não sair segunda-feira, isso é numa sexta-feira. Volta aqui na segunda-feira. Ou se qualquer desconforto, qualquer coisa que aconteça, volta antes. Eu cá comigo, por que, que não tira logo esse negócio? Esperar acontecer alguma coisa? Mas nem seria aqui na minha cidade. Ele iria ser levado para um outro hospital maior e é, iria ser feito lá a endoscopia, se fosse o caso. Eu questionei mais um pouco. Eu falei, então tá. Então é isso, né? Não tem nada a ser feito. Eu, eu, é isso que vai... É assim que vai ser. Se finaliza aqui. Ela é. Por enquanto, fica assim. Ok. Eu, como sou confiante de que aquilo era o que tinha que ser. E normalmente eu sou assim. Eu estava ali, estava tudo bem, meu filho estava ótimo, a médica, a princípio, não tem por que desconfiar de nada do procedimento, do protocolo, nada, porque estava tudo certinho. Então, por que, que eu ficaria né, preocupada? Enfim, mas saí dali. E aí começou, deflagrou um uma, uma desgaste, né? uma ansiedade, uma paranoia na minha cabeça E de que eu devia ter ido para outro lugar, que eu devia levar ele né? para outro canto porque que eu não fiz, porque que não sei o que, e como é que vai fazer isso, e, e se não sair, e se não sei o que Aí comecei a pensar as maiores besteiras que se pensam, né? Bom e aquela briga. Aí ficou aquela briga. Mente, coração. Quem eu sou? Eu sou quem acredita, quem confia, que, tá, que sabe que tá tudo sempre certo. Se chegou até aqui, tá tudo bem. É... O negócio era enorme, ele engoliu, não tem, ele não tá com nenhum desconforto. Tá brincando, tá fazendo piada com isso, tá todo mundo rindo não preciso, tá tudo certo a médica me falou que o protocolo é esse, tá tudo certo e a mente ali, não, mas não como é que é, como é que é isso como é que é aquele lápis vai ficar ali passeando tá, tá, tá, e vai sair mesmo, vai furar, vai isso vai... bom isso era noite, né a noitinha ele veio pra casa, jantou, falou que podia comer, normal lá, lá, tudo normal, ele comeu muito ele estava horas sem comer, comeu muito, comeu tudo que ele queria, deixei, e ok, tentando ficar tranquila, mas não estava nem um pouco tranquila, nem um pouco. Muito ansiosa, muito angustiada, falei com algumas poucas pessoas, comentei sobre o assunto, é, e ok, recebi suporte né, das pessoas que ficaram sabendo ali naquele momento, pessoas queridas que me deram suporte emocional, energético, né, para dar conta ali, da, para me auxiliar nisso, né, porque tava, não tava legal. E aquilo foi só aumentando, aumentando, aumentando. Bom, no fim da noite eu já tava péssima. Fui dormir. Acordei achando que eu ia estar ótima, porque eu sempre acordo ótima, vira chave, a noite vem, tudo, né? Do jeito que eu funciono, que eu escolho funcionar, do jeito que eu escolho acreditar, de tudo que eu faço para que as coisas sejam cada vez melhores. Só que eu não acordei bem. Eu acordei ainda com aquela mente acelerada, pensando naquilo, e angustiada, nananana. Aí, enfim, a gente tinha que a gente ia viajar para um. Um evento que tinha do, do campeonato do meu filho, mais velho, e eu não conseguia funcionar, fazer as coisas acontecer, organizar, estava perdida. Então eu falei, quer saber? Eu vou sair, vou sair. E aí eu peguei é, o meu filho e, e falei, vamos pro parque, vamos, vamos, vamos passear, vamos passear. Eu precisava é, é, sair, arejar e queria que ele fizesse, brincasse, andasse, eu, na, na minha ideia, para aquele é, bolo, né, é, transitar ali por dentro, porque ele tinha tomado café da manhã, enfim, e faz, movimentar, e ele brinca muito, corre, pula, vira para baixo, vira cambalhota então eu falei, vamos mexer, vamos mexer, vamos agitar, porque a gente vai passar muito tempo no carro. Sentado, então vamos mexer agora, vamos aproveitar E fui pro parque com ele Ele brincou, ficou de cabeça para baixo E pendurou E eu só olhando Aquela barriguinha assim, retinha, lisinha E eu imaginando um lápis ali dentro eu Falei, gente, isso é muito louco, né? Muito louco E a criança feliz, fazendo tudo que faz Bom, voltei pra casa é, Organizamos tudo Meu marido organizou o almoço Porque eu tava meio, per eu tava meio perturbada eu Tava fora, assim, sem conseguir organizar as coisas. Eu tava tão fora de quem eu sou no momento, da minha tranquilidade, da minha paz, da minha confiança, da minha fé. Eu tava, tava tão oscilante que eu não tava mais me aguentando. Não tava mais aguentando. E eu fui tomar banho pra me arrumar. E cheguei no banho ali, chuveiro ligado, água caindo, eu falei eu não aguento mais, isso não sou eu, eu não sou isso, eu não sou esse desespero, eu não sou essa confusão, eu não sou essa, essa angústia, eu não aguento mais isso, isso está acabando comigo, então é, eu escolho agora me libertar disso aqui, eu quero voltar a ser quem eu sou. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou confiança e o lápis é o problema do João. O meu problema é a minha maluquice, a minha ansiedade, a minha, a minha perturbação e isso é que eu preciso cuidar. A parte dele é dele e a minha parte é minha. Eu vou resolver a minha parte. Nisso que eu Falei mesmo, em voz alta, embaixo de chuveiro. Eu não tava aguentando mais ficar daquele jeito. Me veio uma clareza muito grande. Que foi uma história que aconteceu quando meu filho mais velho nasceu. Que, enfim, eu tive uma questão, o meu parto demorou, e a médica demorou muito para me entender, e foi um, uma coisa, um sofrimento. E, gente, entrou uma notificação aqui. Desliguei. É, e foi aquela confusão. Um ano depois, eu voltei lá na médica para conversar com ela. Porque, né, enfim, eu tinha ficado muito abalada, fiz, enfim, trabalhei muito aquilo durante um ano, enfim. Eu voltei lá pra perguntar pra ela por que que tinha demorado, ela tinha demorado tanto pra me atender. E eu passei por aquela situação, e o meu filho, que foi grave, papapá. E ela, com toda a verdade do coração dela, e eu vi aquilo na minha frente, ela falou que ela como era tinha acontecido uma uma situação prematura, ela não queria que eu saísse do hospital sem meu filho, porque ela trabalha com isso e as mães saem do hospital e as crianças ficam, que ela é muito triste, muito desgastante, e ela queria que eu que ela queria que eu que adiasse um pouco aquilo, aquele parto, enfim, para que eu pudesse ter um, uma situação normal, sair do hospital com meu filho. E que aquele era o protocolo. E que ela faria no, no, novamente, assim, de verdade, com todo o coração. Naquele momento, eu resolvi a situação ali, né? Com ela, assim, da questão de ficar angustiada de querer saber dela. Aquela... E toquei minha vida, né? Trabalhei ainda muito essa questão, essas, essas questões. Mas... A palavra-chave protocolo foi a chave que virou. Porque quando ela fala isso para mim significava que o protocolo para mim significava deu ruim, não vai dar certo, é perigoso, é um risco. E a médica lá no hospital quando meu filho faz o raio-x ela diz que não vai fazer endoscopia para tirar o lápis do estômago dele é um protocolo. Então inconscientemente eu não tinha noção disso veio essa história aí eu falei entendi o gatilho né era aí que tava essa questão pronto agradeci a clareza a clareza de tudo, de tudo isso que me veio, porque foi a chave que virou para mim, de eu entender que tinha alguma coisa guardada ali, que me fez ficar nesse desespero, nessa angústia, mais de 12 horas, coisa que eu não sou, e o menino estava ótimo, brincando, a médica já me tinha me entendido super bem, tinha me dado todas as informações, eu tinha né, respaldo para voltar lá, e... Não tinha por que ficar desesperada, a coisa não tava mais acontecendo, né? Tava ali tudo bem. Mas deflagrou aquele desespero em mim. Bom, quando eu entendi, quando teve essa clareza ali no chuveiro, eu agradeci e saí dali muito em paz, já muito tranquila, porque... É quando a gente tem a consciência né, do que não está nos afetando, quando a gente tem a clareza, vem a luz na situação, a gente, cara, a gente pode soltar. No que eu saio do chuveiro, acabo meu banho, estou me arrumando, pego meu celular, tem duas mensagens para mim. Uma de uma grande amiga, que tem um médico amigo, pediatra, e ela ligou para ele, que ela, enfim, ela não tinha ligado no dia anterior, né? Ela só se tocou de ligar no, nesse dia seguinte e falou com ele e ele gravou um áudio para ela. E ela me mandou até esse áudio. E ele dizendo: olha, procedimento é esse, existe mesmo esse protocolo, tem a ver com a idade, tem a ver com. com a gente normalmente só faz endoscopia se. Se for, uma, se for pilha, bateria, é, casos muito específicos, fora isso, não, e mesmo sendo maior o objeto, o lápis, mesmo sendo pontudo, é, pode ficar tranquila, ele vai sair, normalmente, pode demorar uma semana, inclusive, mas é, é fica, vai ficar tranquila, e uma outra amiga, grande amiga também, que é irmã, também é pediatra, não tinha ouvido a minha mensagem no dia anterior. Ela só tinha ouvido naquele dia seguinte. E ela ouviu e mandou uma mensagem para a irmã, perguntando, e a irmã ligou para a irmã, e a irmã respondeu a ela. Olha, é muito comum, criança, é muito, é uma coisa que acontece toda hora, chega criança que engoliu alguma coisa, e, mas olha, diz para ela ficar super tranquila, vai sair, é muito raro não sair. Vai misturar no bolo fecal e vai sair tranquilo. Quando eu recebi essas duas mensagens, que foram dois presentes. Um presente, né? Essas mensagens. Aí, aquilo, o que faltava da ansiedade, da angústia, já tinha praticamente dissipado. Quando eu acesso a consciência do que está me fazendo ficar completamente desesperado e fora de quem eu sou eu volto eu começa a voltar quem eu, a ser quem eu sou eu recebo esses presentes e aí aquilo restinho que faltava se esvaziou de mim assim ó como poeira desapareceu eu voltei a ser quem eu sou fiquei completamente em paz, completamente tranquila, normal, alegre, curtindo a coisa da viagem que a gente ia fazer, do campeonato do meu filho e tudo, não sei o quê. Enfim, essa história eu tô trazendo pra re... porque me vieram muitas reflexões, né? Talvez ainda venha alguma mais para frente. Mas eu tô contando aqui essa história, porque eu já falei até em outro vídeo, eu costumo sempre dizer essa frase. Presentes com embrulhos estranhos. A gente tá cercada de presentes o tempo todo. Alguns são muito claros e vêm como presentes, né? E até coisas simples que a gente nem, nem dá mais bola, né? que deveria realmente encarar a vida com tudo como um presente, como nossa comida, como a água que a gente bebe, o banho que a gente toma, a roupa que a gente vai vestir, tudo é presente, né? É o ar que a gente respira, a beleza da natureza que está nossa volta o tempo todo. Mas tem coisas que vêm como presentes pra gente, que vêm com embrulho muito estranho e a gente nem quer. Então isso aí, primeiro que nem considera esse presente louca quando eu falei isso algumas primeiras vezes para, para as pessoas que eu atendo para as, pessoas, as pessoas não gostavam muito não já acostumaram mas é, qual é o presente que tem nessa situação em cada situação que a gente vive que a princípio é bem desconfortável é, é desafiadora é enlouquecedora qual é o presente que tem aqui o que, que tem aqui para mim porque se nós somos seres divinos, filhos de Deus... Que estamos aqui para viver as nossas... É, acessar o que temos de melhor... Se a gente vive com essa clareza, com essa consciência o tempo todo... A gente sabe... Bom, isso aqui está acontecendo... Tem alguma coisa muito boa para mim... E eu sou muito consciente disso... Em tudo... Eu, eu, é isso que eu sou... É, eu tenho essa fé, essa clareza, essa confiança... E eu sou assim... E lá eu estava no hospital assim. e Houve alguma coisa que foi o gatilho que me tirou desse lugar. E eu depois, no dia seguinte, descobri. Eu, porque eu pedi com todo o meu ser. Com todas as minhas, as minhas células. Eu não aguentava mais ficar da, daquele jeito. Porque aquilo estava me consumindo. Né? Aquilo não era eu. E quando eu peço, eu recebo. Eu pedi para me libertar daquilo, eu recebi, eu recebi a consciência, a clareza, a informação que juntou para que eu me libertasse de uma história que aconteceu há 12 anos e que não tinha ficado um, uma coisinha, um registro ali e que hoje, ou um mês atrás, sei lá quanto tempo tem voltou, acionou um outro gatilho então o presente foi receber essa informação e quando a gente acessa a gente libera a gente solta, a gente cura dentro da gente e isso eu tenho certeza que foi curado em mim né? não é o outro a história do outro o que o outro está vivendo, experimentando é o outro como eu falei, o lápis era a história dele. Ele experimentou aquilo. Eu precisava experimentar a situação, o contexto, para me libertar de algo que eu achava que já estava resolvido. Boa parte estava, mas tinha ainda alguma coisa ali. Né? bom Para deixar todo mundo tranquilo, o lápis saiu. Né? No, dia, no dia seguinte meu filho comeu desesperadamente como ele nunca comeu na vida então, isso na sexta noite no sábado de manhã no sábado do almoço no lanche na janta domingo no café da manhã ele comeu três vezes o que ele come ele normalmente não quer comer muito e foi foi uma coisa assim fora do normal <risos> e, e, e e eu digo que é divino né porque assim é tão maravilhoso que a pessoa come muito mais do que ela costuma comer e continuou perfeito, sorrindo, brincando, pulando, fazendo piada da história do lápis dentro da barriga, como se antes eu, fosse, eu ficava olhando a minha gente, como é que consegue comer tanto? Não, não saiu essa comida e tá ali, a barriguinha fofinha, lindinha, lisinha, não tinha nada, não tinha um desconforto, zero divino, divino, até que na hora do almoço <risos> ele pediu para ir no banheiro e pronto, resolveu, completamente fácil, simples, porque não era esse o problema, né? A minha questão era eram os meus registros, era o que eu tinha guardado, então com certeza ele teve aprendizado dele como criança, né? De não, de não de tomar cuidado, mas não teve nenhum, nenhuma consequência, nada mesmo na hora de engolir. Ele, ele, ele nem sabia explicar como foi tão rápido, né? Então, é, onde estão os presentes? Onde estão os presentes em todas as situações? As lindas, maravilhosas, as não tão boas, as super desafiadoras, as enlouquecedoras. Onde está? Se a gente tiver essa clareza, essa certeza de que o universo está sempre, sempre nos trazendo presentes, Coisas que a gente precisa acessar para mandar embora de uma vez por todas. Que está travando a nossa vida. Está fazendo a gente ser quem a gente não é. Viver numa vida louca, desesperada, ansiosa, desgastante, sofrida, com dor. No dia, quando a gente consegue entender isso, a gente acessa... E quando a gente está com dificuldade, a gente pede, pede, façam isso, peça, peça. Pede para soltar, para liberar, como eu fiz, pode ser no chuveiro, pode ser. na forma que for, conversa com o seu eu superior, com o universo, com Deus, com, com, a, com a tua equipe de, de anjos, de tu, toda, com a tua fé que seja lá o que for. E que você nem saiba o que é, peça. E vai chegar. Vai chegar. Vai chegar das mais diversas formas das formas mais inusitadas que seja mas vai chegar. Então eu queria trazer essa experiência pessoal aqui, para dizer, para trazer, né? Essa, essa clareza que nós devemos buscar todos os dias. Quem somos nós? Nós somos seres divinos. Nós estamos aqui para viver isso. Se tem alguma coisa no caminho, atrapalhando, vamos liberar isso. E os presentes são essas formas de liberar tudo isso para a gente voltar a ser quem a gente é, né? na nossa melhor versão. Então, eu deixo aqui, com todo o meu carinho, com todo o meu amor, essa história, para que a gente possa levar para o nosso dia a dia, para cada momento da nossa vida, seja lá qual for, sempre lembrando disso, da nossa luz de quem a gente é e dos presentes que a gente pode receber para acessar tudo isso. Se você gostou desse vídeo, dá um ok, curte. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, tem coisas maravilhosas aqui, incríveis, sensacionais. E compartilha com alguém que você possa lembrar e achar que vai... Receber essa contribuição também. Um grande beijo. Tchau, tchau.